Oi gente, no último vídeo a gente falou sobre a diferença entre renda fixa e renda variável. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dois tipos de investimento de renda fixa, que são os títulos públicos e os títulos privados. Quando tu investe em um título público, tu tá emprestando dinheiro pro governo. Já quando tu investe em um título privado, tu tá emprestando teu dinheiro para bancos ou instituições financeiras privadas. Tá, mas qual é a diferença? Os títulos privados têm um prazo de vencimento. E na maioria dos casos, tu não vai poder retirar esse dinheiro de lá, a não ser que seja um investimento de liquidez diária. Por eles terem esse prazo de vencimento que precisa ser cumprido, na maioria dos casos, os títulos privados eles têm uma rentabilidade um pouco maior do que os títulos públicos. Já os títulos públicos, eles também têm um prazo de vencimento, mas tu pode resgatar esse dinheiro antes, com uma condição, que é você estar disposto a talvez perder uma parte desse dinheiro que tu investiu. Por isso é sempre bom tu verificar se tu vai precisar desse dinheiro logo, e fazer esses investimentos para prazos que tu vai necessitar retirar o dinheiro. Então quando tu quer resgatar o teu dinheiro antes do prazo de vencimento, tu acaba recebendo o, o valor desse título por uma coisa que a gente chama de marcação no mercado, que seria o valor de hoje do título. Esse valor pode acontecer de ser menor do que tu contratou, ou até negativo, e isso faz com que tu perca com uma parte do que tu investiu nesse título público. Ah, é interessante lembrar que nem sempre tu vai perder dinheiro se tu resgatar antes. Como um resgate antecipado é vinculado ao preço dessa marcação no mercado, pode acontecer de tu resgatar antes e ter uma rentabilidade maior do que se tu esperasse até o final. Mas o recomendável é que tu espere até o final para ter certeza de que não vai perder nada. Agora que tu já sabe a diferença entre renda fixa e renda variável e entre título público e título privado, no próximo vídeo a gente vai ver o que é uma corretora e para que eu preciso dela. Se tu gostou desse vídeo, envia para um amigo e a gente se vê no próximo. Hello